apresentando eu papai Jujuba Bananica no canal Jujuba Bananica Fazendo isso para mais um vídeo de hoje pessoal estamos aqui para gravar sobre esse santuário halo eu ia falar halo Alo. como podem ver meu roblox tem muitas guias e são 10 itens eu contei 10 itens Uh, grátis Pra conseguir nesse joguinho Nesse exato joguinho Bom, o primeiro pera, Perdi o mouse Que o primeiro é isso aqui É aquela parte da frente, sabe? esse negócio aqui Aquelas bolsinhas Vai ficar meio que assim uh, é, Você pode fazer como tapete Ou como também, né? Uma mochilinha, eu gosto de mochila Aí tem ela, a versão verde Versão verde mato Versão amarelo, versão rosa e o bonezinho da Halo. Aqui nós temos o Rencor Pumba. Deve ser uma camisa, porque não dá pra ver direito. Se ela for branca, não dá pra ver nesse boneco. Mas é a Elo. Eu não sei. Ah, é uma camisa. Não é camiseta, não. Tá. Uh, esse aqui é o que? É um uniforme de yoga da Alo. E aqui é uma jaqueta, tá escrito My Love, uh, uh, cadê? Ah, I, I love, love Ocean. E a aura, coisa mais bonitinha, é aquele chapéuzinho aquele negócio que fica lá por cima, te rodeando, sabe? Mas bom, bora começar logo o vídeo, vai estar tá aí na descrição o jogo, vamos lá voltamos aqui estamos no jogo vai vir toda uma introdução e tal que está eu eita calma não quero queridão sai ninguém não calma graça assim. Welcome to the Aloe Experience, where you can explore onde você pode explorar e desbloquear itens. A uh, experiência e experimentar a atenção plena Tá uh, Deixa eu ver o que precisa se fazer Bem-vinda Boas-vindas ao Santuário Elo Para acessar as experiências de meditação guiada gratuita Primeiro vá à sua loja de E receber seu pacote Seu tapete grátis Tá Aqui deve ser o treino Tapete é ali. Ah. Tapete. Tá. Calma. Que nós temos o quê? Nada que não pegamos. Uh, pode pegar qualquer um. Vamos pegar essa Não, vou pegar essa aqui. Não, vou pegar essa aqui. que é isso aqui em cima? Ah, não dá pra pegar. Que triste. Eu vou pegar esse aqui. Eu só vou usar um. Tá, vamos pegar todos. Pra gente experimentar cada uma com uma pose. Deixa eu ver uma coisa aqui. Calma. Vou pegar o preto. Pegar o rosa. Pegar o verde. Pegar o verde escuro. Pronto. Eu consegui emblema, gente. Eu sou rica de emblema. Vamos continuar, começar pelo preto. Tá aí, você vê essa ideiazinha aqui e aqui, estender o tapete. Ó, a animação legal. Uhum. Ok, ele faz um espaguete e eu tô meditando. <risos> Pera. O cara tá com o zenitsu. Tá eu não, não acredito que você ia ser. Ah, é, tá vai. Talvez tem gente que sabe fazer. Aqui. Eu já sei essa postura. Estranho. Ok, vamos lá. É aqui. Então, tem que fazer isso aqui, ó. Uh, cadê, cadê? Cadê? Cadê? Uh, cadê? Cadê? Cadê? Vamos ver se a gente já consegue. É, você consegue o tapete e você já vem aqui pra cá, ó. Uh, Começar a meditação. Por quanto tempo gostaria de meditar? Ahn. Uh, calma. Ahn. Uh, cadê, cadê? Por um minuto. Uh, a posição, acho que é a de meditação mesmo, né? A meditação, assim, ó. Que fica aquela. Ahn. Um... Ok, vamos começar. Boas-vindas. É a experiência Alo na Roblox. Você deve ir através de uma simples exercícios não guilhados pela nefaz. Uh, no próximo momento, nós estaremos alguns tipos de respiração. Vamos começar. Não consegui acompanhar. Vai enquanto algum lugar conversar para sentar e respirar fundo. E respira no fundo. Conte até seis. Enquanto você respira, permita que a barriga e o peito se expandam. Pare por um momento. Comece a soltar a respiração lentamente pelo nariz. Nariz. Observe como a barriga e o peito afundam lentamente. Enquanto você respira gentilmente, espirra. E Quando estiver pronto, <risos> começa a respirar profundamente na contagem de vocês. <risos> Gentilmente, deixe a respiração fluir pelas narinas e eu tenho Mais uma vez, respire fundo Ok? Ai, pai, ah, é pra enrolar um minuto isso aqui Quando estiver é pronto, respire devagar Eu não tava entendendo Aqui, eu agradeço por, por tirar so, sua prática conosco Espero que melhor com o movimento presente Acabou Esse item ficará no inventário do Roblox em algumas horas Aqui, ó, vamos aqui, ó Aqui, ó é esse aqui, ó, a roupinha. Consegui equipar aqui no jogo porque aparece aqui, eu percebi. Tá, a próxima missão é qual? Uh, vamos... A gente já pegou qual? A gente já pegou a camisa. Ok. Tem. Eu acabei de ver aqui que tem que pegar esse negocinho rosa que fica voando por aí por aí olha os outros ali ó, tudo meditando tá não dá pra correr uh, então vou deixar um vídeo meio bem explicadinho vou deixar um vídeo bem explicadinho aqui pra vocês de uma da pessoa que eu vi onde tava os brilhinhos que explica bem que ficou bem mais pratinho entendeu Mas, bom, vamos pro próximo. O próximo é qual? Uh, cadê? Ah, mais gente, que eu tô olhando aqui. Outra tela. Bom, guys, é, eu, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Um, eu sei que falta ainda três itens, na verdade. Esses três itens aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco. Cinco, seis, sete. Tá. Oito, nove... 8 9 tá uh, alguns itens. Vai demorar algumas horas, como diz o jogo, para chegar no inventário. Para mim, já deve ter chegado. Mas, gente, para conseguir essa jaqueta, você vai ter que ir cinco dias seguidos meditando. Para conseguir essa, esse aqui do meio, a calça, a meia e o top são três dias. E para conseguir a aura, que é a coisa que eu achei mais bonitinha, achei, é os sete dias meditando. Você vai aqui, ó, Sim. só por um minuto, tá bom? Aqui, ó, só te mostrar, só relembrar aqui onde que vai para meditar. para meditar, tem que vir aqui, ó, nesse salão aqui do elo, o santuário. Vocês vão vir aqui durante os cinco, três, quatro. 5, 3 e 7 dias, aqui ó, começar a meditação, meia, uma hora, pronto Um minutinho Mas bom, vou finalizando o vídeo aqui ó Mas e então pessoal foi ele então, falou isso falou o Zotope